Fala galera, sejam muito bem-vindos aí ao canal Papo de Ônibus e hoje a gente vai trazer uma edição imperdível para você que quer renovar sua frota, você que é do ramo rodoviário, você que é do ramo fretamento, você que é do ramo turismo, hoje eu vou trazer duas opções para você, uma delas é o prefixo 5904 da Unesul e outra é o prefixo 5958, uma delas é um paradiso G7800TD e a outra é um paradiso 1200G7, ambos Onde foi a fabricação? Ano 2019, modelo 20. Ambos Mercedes-Benz, ambos único dono. Então, confira os destaques. Marco Polo Paradiso, deck ED de 800, 8x2, é o modelo New G7 de 15 metros. Ano fabricação, 2019, modelo 20. O veículo possui 57 lugares no total, sendo 9 poltronas leito embaixo, piso inferior e em cima 40. 8 lugares semi-leito ou leito do com quando descansa pernas, 5 telas de LCD, 3 geladeiras USB em todas as poltronas, carregador de celular, ar-condicionado, quente e frio, vidros colados, banheiro, cabine, acessibilidade para o deficiente, rodas de alumínio, câmera de é interna e externa, mecânica Mercedes-Benz O500 LSDD de 410 cavalos, é o câmbio PowerShift automático. Entregue revisada de mecânica elétrica ar-condicionado. Garantia de motor, caixa diferencial de 3 meses, valor pedido R$ reais. Esse veículo aí é da Unesul, prefixo 5904. Marco Polo Paradiso New G7, 1200, ano 2019, modelo 20, 46 lugares, soft, leito turismo com descansa-pernas. Banheiro, geladeira, tomadas, entradas de USB em cada poltrona, roda de alumínio, vidros colados, ar de teto, quente e frio, poltrona com acessibilidade para deficiente mecânica. Mercedes-Benz a 500 RSD de 360 cavalos com power shift automático entregue revisado de mecânica, elétrica, ar condicionado, garantia de motor, caixa diferencial de 3 meses. Valor pedido: 850 mil reais. Esse veículo aí pertence. A Messu prefixo 5958. As informações retiradas para este vídeo são do Henrique Ônibus. Link e contato estarão na descrição. Até a próxima. Valeu!